Opa galera, seguinte, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma mineradora de Tron, beleza? Basicamente ali para você deixar suas criptomoedas minerando e gerando mais criptomoedas, tá bom? Mas atenção, esse vídeo não é uma dica de investimento, esse mercado de criptomoedas é de altíssimo risco, então você tem que estudar, analisa, vê esse vídeo com calma e vê se vale a pena para você. Mas foi um investimento aqui que eu fiz, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui, eu sei que é arriscado, mas eu coloquei um dinheiro aqui que eu posso perder. Então sempre invista um dinheiro que você possa perder, tá bom? Então basicamente o site que eu tô mostrando aqui para vocês é meta aí.com né vou deixar o link para vocês na descrição e nesse site aqui você já começa com 600 trons por isso que eu achei legal é, você iniciar nele aqui né eu iniciei nele e vale isso aqui, cara, tá valendo 38 dólares, então todo mundo que entrar aqui no projeto já tá ganhando 38 dólares. Mas obviamente você não pode sacar de início esse dinheiro, né, você tem que deixar ele minerando, né, vai estar tá minerando mais Trons, né, mais criptomoedas. Então tá até falando aqui, ó, junte-se para ser um Tron milionário, use mineração em nuvem e tecnologia DeFi para garantir que todos os usuários obtenham a maior receita de TRX que é Tron, né? E basicamente aqui tem a exibição de dados da plataforma, o lucro acumulado até agora, minerado, quantas pessoas está associada aqui à plataforma, e aqui um pouquinho sobre eles, tá? Então a mineração em nuvem ofereceu uma maneira potencialmente econômica de minerar Bitcoins, TRX e outras criptomoedas. Ao mesmo tempo, tanto a negociação quantitativa quanto a tecnologia DeFi permitirão que você participe facilmente de transações de blockchain com uma pequena quantidade de capital e obtenha uma renda estável como seguro, tá? E aqui a gente tem também um pouquinho dos parceiros, né? Então isso aqui dá uma certa segurança, porque tem parceria segundo eles com a Binance, com a Bitmain com a Mint, o Azirx Coindcx e a Genesis Mine, né? Você pode pesquisar, se você é, realmente quer ver se eles são parceiros, você pode pesquisar mais a fundo, né? E, cara, aí como vai funcionar aqui? Basicamente, você vai fazer o primeiro depósito aqui e você vai estar tendo um lucro ali todo dia, né? Então, tem um lucro de 6% da receita diária de mineração aqui, se eu não me engano. Então, para iniciar, cara, você clica aqui em depósito, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui em depósito, tá? E você vai ter a transferência para a conta de base ou a transferência para a conta promoção, porque são duas contas que tem, tá bom? Você pode recarregar para a conta de base, Base, receber rendimentos de acordo com a zona de, do Sri Lanka, né, que é onde é a base deles. E você pode recarregar na conta da promoção, que você pode receber renda de acordo com diferentes ciclos. E você vai retornar o capital e renda após o vencimento. Eu Vou transferir aqui para a conta de base, tá bom? E aqui basicamente vai ter o seu endereço, tá? Muito simples, você vai estar tá copiando aqui. Cópia bem sucedida. Bom, aí aqui agora você vem para Binance, né? Você tem que ter uma conta na Binance, beleza? E aqui basicamente, cara. E aqui basicamente você vai ter que ter um saldo em TRX para entrar aqui Tron, beleza? Agora você clica aqui em saque, simplesmente clica aqui em saque, tá bom? E ali o endereço que a gente copiou, você cola aqui, ok? Então vai estar tá aqui, já colado TRX, Tron TRC20, e aqui você vai colocar a quantidade, eu vou colocar aqui 100, beleza? 100, uma taxa de 1 inclusa, né? Então eu vou botar aqui 101, vou botar 101 que vai dar 100 certinho, tá? Aí você clica aqui em saque, e aqui vai aparecer algumas confirmações para você estar tá confirmando, eu vou confirmar e já volto. Aguardando a aprovação, a sua situação de saque foi confirmada rapidinho, vai chegar lá, beleza? E pronto, agora vocês podem ver, eu tenho aqui 700 Trons, né? 700 TRX, e posso deixar aqui minerando, beleza? E agora vai vir a magia da mineração aqui, e aqui tem tem outra parte bem legal aqui do projeto, onde você compartilha o seu link de referência, tá? Que dessa maneira você consegue ganhar muito mais, então através do marketing, né? Você consegue ter uma rede de pessoas ali para poder ganhar mais. Então você pode clicar aqui em compartilhar, vai aparecer aqui o seu QR Code ou o seu link, tá? Vou copiar aqui meu link, você pode copiar o seu, vou deixar o meu na descrição, quem quiser ajudar o canal, pode entrar pelo meu link e você compartilha o seu, você vai ganhar por cada pessoa que vem pelo link de referência seu aí. Inclusive vocês podem clicar aqui no botão de equipe, então eu tenho equipe level 1, level 2, level 3. Então, basicamente, o usuário do primeiro nível aumenta em 30 TRX, os usuários do segundo nível aumentam em 20 TRX e os do terceiro nível aumenta em 10 TRX. E se as pessoas recarregam aí sua carteira promocional, também recebe valor de recarga. Então, 10% para o primeiro nível, 6% para o segundo nível e 3% para o terceiro nível. E, cara, aqui basicamente, então, tá, como a gente viu, tem o um depósito e você também pode depois fazer a retirada, né? Então eu clico aqui em retirada. E aqui vai ser a mesma coisa, né, que a gente fez, só que em vez de clicar aqui em saque, agora a gente clica em depositar aqui você vai selecionar a rede Tron mano TRX Tron TRC20, beleza? E aqui agora vai aparecer o seu endereço, e agora você vai copiar esse endereço aqui, copia esse endereço, e basicamente vocês podem ver que a retirada vai ser em 24 horas, tem um limite aqui diário de retirada, e basicamente aqui, cara, você vai colocar a quantidade, né? Você vai colocar aqui, você vai colocar aqui, por enquanto eu não consigo, tá? Porque ainda não gerou, mas basicamente, cara, aí você cola aqui o endereço, começa com T como vocês viram, bota sua senha aqui de segurança, botou sua senha aqui, você vai confirmar e o dinheiro vai estar tá caindo, beleza? E aqui no início ainda para finalizar, você pode clicar aqui, mano, estão falando aqui, aqui, que para comemorar o avanço da mineração em novembro de 2022, eles estão tendo um evento, tá? Então você recarregando de 2000 TRX a 49.000 aqui, basicamente você obtém 4% extra, recarregando de 50.000 a 199 mil, 5% extra. Aqui de 200 mil a 499 mil, 6% extra. E de 500 mil trons a aqui acho que é 5 milhões de trons, você tem 7% de TRX extra na mineração. Lembrando que é número ilimitado de recargas pode se inscrever durante o evento e tem um aqui e ainda tem um telegram de atendimento ao cliente aqui, beleza? E galera, basicamente esse é o vídeo de hoje, tá? Mas deixando bem claro aí, galera, que esse vídeo não é uma dica de investimento, aqui eu tô mostrando um projeto que eu entrei, que eu sei que é muito arriscado, mas eu entrei com o valor que eu posso perder de 100 TRX apenas. Cara, 100 TRX aqui dá 30 reais, tá bom? Então eu coloquei 30 reais só no projeto. Porque eu sei que é um projeto que, mano, é de altíssimo risco, tá bom? Então coloca só um dinheiro que você vai poder perder. Se eu perder esses 30 reais, eu não ligo. E basicamente é isso. Eu vou deixar lá minerando. Se der bom, beleza. Se não der, tá bom. É um dinheiro que eu perdi muito pequeno. Beleza? Então basicamente é isso. Tamo junto e até a próxima.